já vem de alguns anos eu quando comecei a trabalhar uh, como mecânico foi na, na C2 Portanto, já para aí há 10 anos. Pá, e sempre tive aquele bichinho, né? acompanhávamos os carros que eram preparados para aqui. Portanto, e sempre tive a ideia de ter um carro para, para Track Day. E daí começar a procurar carros que tivessem aquele compromisso de fiabilidade, custo, que houvesse peças no caso de se estragar. O meu nome é Adriano Calvão e o meu carro é um 106 GTI. Que agora de momento sim, é preparado totalmente para track day, ou seja, já não ando com ele em estrada, já... eu acho que só ando em estrada mesmo nos primeiros meses que eu tive. Sempre gostei de carros, né? desde o início sempre gostei de carros, cheguei a ter o meu carro de estrada, tinha um AX GTI Turbo e depois meti o motor B16, esse carro até é bastante, agora anda aí bastante na... nas redes sociais, um branco, e cheguei à conclusão que. Tu, no, primeiro é um investimento muito grande para aquilo que tu vais usufruir na estrada e depois também é parte da segurança, não é? A qualquer momento tu, tu podes ter um azar na estrada, podes estar a, a pôr vidas de pessoas a risco e a estrada basicamente é andar a direito e confusão e tudo mais e a cativa uma me a parte da pista de tentares melhorar dia após dia venho do track da passado com uma referência daquilo que fiz, faço ligeiras modificações ou alterações para ver se consigo uh, tirar alguma melhoria do carro mesmo a nível de condição, nos meus vídeos, torna a ver os meus vídeos Pá, e é um dia bem passado vais, vais aprendendo bastante uh, vais conhecendo cada vez melhor o carro, muito melhor do que a estrada Pá, excepto algumas provas que possam existir tipo rampas ou assim também vai estar neste enquadramento. Pá, e uh, andar em pista sempre me fascinou, estás a ver? Não, não te preocupas com mais nada, és só tu, o carro, e tentas fazer o melhor que conseguires sem... Não é uma competição, mas uh, acaba por ser uma competição para ti próprio e com o teu carro e tentares melhorar e o que fizeste vais... Uh ganhar com isso ou perder, e isso é bem interessante. E daí surgiu a oportunidade de aparecer um negócio do 106, e pronto, comprei o carro. Na altura também era como muita pessoa que se vê aqui, que era só tipo, ah, eu vou só lá, faço um track day, eu nem vou desmontar nada, e muito rapidamente percebi que isto não é assim, ou entusiasmo, tens de começar a fazer mais e colocar para a estrada de Pre original o carro era usado no dia-a-dia. -dia. Eu quando fui ver o carro, andava a procura de uma coisa assim barata, mas que já fosse 16 válvulas, e apareceu, o rapaz usava o carro no dia-a-dia. -dia. Na altura tu com entusiasmo pensas, ah, isto se eu faço aqui uma coisa ou outra e o carro vai ficar bom, e depois quando começas a trabalhar no carro, vês que tem ali muito para fazer mesmo. Na altura estava mesmo completamente original, só tinha umas molas de rebaixamento, tinha as jantes originais que já não é as que tem agora. Um, e depois foi começar a desmontar e a fazer e desmontei o motor, fiz uma revisão grande, retentores juntas, embreagem, o carro levou tudo para, para poder passar aqui os dias à vontade, mais ou menos, acontece sempre alguma coisa, mas para poder estar descansado aqui na utilização de pistas. Há sempre das cenas e ainda por, cima, ainda por cima um carro de track day tem sempre cenas para fazer. A nível de motor, a performance do motor está quase original. O carro só tem mesmo o básico, os coletores, a linha de escape, mesmo para não comprometer aí a fiabilidade do, do carro. Fazer mais, gostava de pôr uma roubar no carro e se calhar com o tempo fazer uma boa preparação de motor. Tipo, uma coisa assim séria. O que eu tenho é mesmo só o básico. Pronto, o carro já tem muito trabalho feito, tudo, tudo que, desde que eu comprei a nível de pintura, jantes que não são as mesmas, linha de escape, a nível de interiores, baquês, cintos. Pronto, o carro de origem mesmo só tem o motor, a chapa, pá, o tablier porque não quis desmontar, não gosto de ver carros desmontados à chapa para andar em, em pista. Não sinto essa necessidade ainda. Não sei se um dia vai acontecer. Bem no início que tive o carro, naquelas primeiras vezes que tu vens, ainda com o pneu de estrada, com o travão mais ou menos, com as coisas ali um bocado uh, originais, vá, aqui nesta reta interior. <risos> Falhou-me os travões aqui no final, fui sair ali embaixo na gravilha. Não foi a, o facto de, de sair de pista que me assustou, nem... Foi o facto de ser a primeira vez que me aconteceu e eu já estava a ganhar tanta confiança no carro que a certo ponto aquilo acontece e tu, a partir daí, perdes confiança no carro em ti não sabes se aquilo foi um problema mecânico ou não, ficas ali um bocado receoso. Pai, suei. Vinha um, um rapaz atrás de mim, filmou, mandou-me um vídeo depois e eu a ver aquilo, assim, ainda hoje a lembrar-me, ainda me assusta um bocado. A partir daí, pronto, é aquele, aquelas picardias normais, ou uns exageros que, por vezes, tens que uh, improvisar. Quando improvisas, por norma, também dá sempre peripécias, mas assim, a que me tenha assustado mesmo foi essa. O que eu mais gosto no carro? É mais a sensação que o carro dá, o divertimento que ele me proporciona, a experiência que ele me proporciona nas pistas, onde quer que vá, acho que é mais é, não é palpável, mas é o, a essência do carro em si. No resto, pá, tudo o que vou fazendo, eu gosto. Né? Vou fazendo a jante, pintura, as, as alterações no motor, as, são coisas que eu vou fazendo porque acho que tem que ser. Agora o gostar mesmo é mesmo isso, é a essência que o carro em si tem. E a consistência, é um carro bastante consistente para andar aqui. sem inventares muito o carro consegue ser muito consistente e consegues se divertir bastante. Se um dia trocasse este carro, acho que era pelo um Civic, um EP3. Acho que é um carro que também é capaz de ser muito eficiente em pista. Agora, a curto prazo, não vejo. Não vejo, até já no início tive eu à venda, depois comecei a fazer contas e pá, não vale a pena, meu. Vai ser um prejuízo enorme. E depois, primeiro que eu tenha alguma coisa que me proporcione o divertimento que este carro me proporciona, vou ter que investir mais e perder mais tempo. E o carro já está bastante desenvolvido para poder estar aqui à vontade. Sozinho eu nunca tinha conseguido fazer este projeto, nem, nem usufruir dele desta maneira. E com, com a utilização do carro, com eu vir e mostrar às pessoas que, que são minhas amigas, que até consigo fazer alguma coisa engraçada, várias pessoas se disponibilizaram logo para me apoiar. Portanto, deixar aqui um agradecimento à empresa ao Eduardo Medeiro, na pessoa do Miguel e do Sr. Eduardo, que me ajudam em todas as provas. Ao Fernando Azevedo das Cherrasqueira Sintra, que também em todas as provas me apoia. E às, à minha família, à namorada, aos meus amigos, porque uh, acaba por ser muito tempo que tu despendes. Com que vens aqui, isto é um dia, mas o carro está há meses que eu estou a fazer coisas no carro, noites, fins de semana, a abdicar de fazer algumas coisas para poder uh, também Fazendo o carro, porque as pessoas notam que é uma coisa importante para mim, e acima de tudo, isso, é o apoio das pessoas que estão comigo e que continuem a apoiar e, e, apoiem, e que apoiem projetos destes. Às vezes, por não ser uma prova oficial, tu acabas por não fazer ou não tens aquele incentivo, e teres amigos assim que te incentivem, que te apoiam é uma grande motivação para tu continuares com, a fazer aquilo que tu gostas. Acho que estes eventos são bastante importantes. Eu sei que vai de pessoa para pessoa, mas eu muito cedo me apercebi que, que aqui temos as condições todas necessárias para podermos acelerar, conviver com amigos, fazer algumas comparações saudáveis que existem em pista. Portanto, acho que não faz muito sentido, pessoal, até o, a nível de investimento. investir investires e estás sujeito a... Levares uma inspeção B, de ser chateado pelas autoridades e aqui pá, aqui noutras pistas, em Portugal e fora de Portugal, acho que se a pessoa gosta de acelerar, uh, tem que conduzir o carro em pista, portanto, eu acho que para mim é crucial, que também tem adrenalina, também tem uh, tudo aquilo que existe lá fora, só que com mais segurança, e acho que é muito importante este tipo de eventos e devia de haver mais... Uh, tem mais pistas, com mais regularidade, serem mais acessíveis, mesmo para tirar essa mentalidade do pessoal fazer o que tem a fazer na rua, claro que toda a gente acelera, mas aqui é com segurança.